Seguir em frente e deixamos aqui dicas importantes para todos aqueles que estão à procura de trabalho. Sabe como fazer através das redes sociais? Vamos aprender com o Vasco. Olá! Olá. Também Olá. já não há não sei quanto tempo. É verdade, já há algum tempo. Como é que você tem andado? Excelentíssimo. A trabalhar, a passear. Ah. Rica um vida! Pouco, tudo um pouco Eu também, olha, é a minha, a minha sim, vida, nota, não é? Nota-se, nota-se! Sim, sim. tudo! Sim. Então, como é que estás? Muito bem, obrigado. Com muitas novidades para os nossos telespectadores. Sim, muitas novidades. Uhum. Um tema quente é, é o emprego, não é? Como pois. procurar emprego. Uh, Utilizamos muita expressão, vou procurar emprego, mas mais interessante que procurar é o ser encontrado pela oportunidade. Pois. Mas mais difícil também. Mais difícil porque é preciso trabalhar de forma correta as redes Exatamente. sociais, não é? Exatamente. E podemos começar por perguntar, então, mas quem está à procura de emprego ou quem está à procura de ser encontrado deve dirigir-se a determinadas redes sociais corretas, porque sim. há tantas, não é? Sim, sim. E há alguns erros básicos muito, muito frequentes. Uh, um deles é, uh, mesmo, por exemplo, na área de marketing digital e redes sociais, portanto, um público que supostamente já devia ter esta presença bem trabalhada, portanto, imagino, imaginamos o outro público que não é da área digital, mesmo neste público um erro muito frequente é não ter um link simples que eu consiga perceber o perfil daquela pessoa. E esse link simples que diferencie uh, dos restantes pessoas, porque um LinkedIn toda a gente tem de ter, se não tem, tem que passar a ter, isso é importantíssimo, é o nosso, é o nosso CV online, um, e portanto, convém que exista um link que se diferencie e consiga apresentar-se de uma forma que transpareça a sua personalidade, o seu perfil, uhum. para ver se existe um match. E a ferramenta mais simples e profissional para o fazer é o wordpress.com. E temos aqui um exemplo. Uh, nesta, nesta ferramenta, o wordpress.com, uh, aliás, o wordpress tem duas plataformas, o .com e o .org. O .com é a forma mais simples de se criar um blog, uma loja ou um site profissional. Totalmente gratuito. E temos aqui até um exemplo do blog que nós criamos para, para o Libre Redo 360, uhum. em que temos aqui, neste, neste caso, o aspecto mais de blog, mas pode ser ajustado às necessidades. Então, eu já vi vários exemplos, às vezes, de formandos que fazem formação e depois, no final, fazem o seu blog com o seu CV, a sua apresentação, e a forma como organizam, como, como arranjam tudo, transmite um pouco do seu perfil. Ou então, pode ser também um blog para escrever da sua área de competências. Se é alguém que é da área da comunicação ou do marketing, vai escrever sobre esse assunto. Mesmo que não tenha muita experiência, tem uma visão sobre determinados assuntos. E esta é a melhor forma das oportunidades uh, o encontrarem. Uhum. Porque, apesar deste meios de existir, a maioria das pessoas não o faz. Pois, ou porque acredito. desconhece, ou porque acha que é complicado, enfim, há, há, há, há imensos motivos. E portanto, eu recomendo que todos os profissionais, independentemente da área, eu costumo dizer a brincar, até um contabilista e um advogado, porque são profissões com, com outro tipo de, de conduta, até de comunicação, Sim, até existem é restrições, exatamente, claro. mas até eles o podem uh, fazer dentro da sua conduta e vai-se destacar uh, dos restantes. Portanto, este é o primeiro passo, que eu vejo com muita frequência que não o fazem. Então, o que é que fazem? Às vezes as empresas pedem profissionais de marketing digital, como eu estou muito nas formações, o que eu faço, muitas vezes, quando não me lembro de alguém que tenha o perfil que me pedem, vou ao Facebook, e publico, ou ao Facebook ou LinkedIn, ou outra rede social, uhum. e publico lá as características que estão à procura e depois o que me respondem, muitas vezes, ou é o link do LinkedIn, portanto, eu estou a fazer o favor à empresa de encontrar alguém, portanto, tinha que ver o LinkedIn de não sei quantas pessoas, portanto, não tenho capacidade para isso, não é essa a minha função, se fosse tudo bem. Ou então envia-me um CV em PDF, mais uma vez também não vou ver. O que era? Algo que em 30 segundos eu perceba-se tem aquele perfil. Pode ser um blog no WordPress, pode ser um vídeo da apresentação ou qualquer outra coisa que seja fácil. E isso normalmente não fazem. É curto, é? Rápido? Curto, rápido, ou seja, rapidamente tem que perceber. Por hum. exemplo, se for um CV, muito bem, tem que ser o, o, o típico CV, Europass, PDF, o que for. Não Mas convém... Não. Para muitos cargos, isso pede-se nesse formato. Ok, tem que ter esse formato, mas não é um formato atrativo. Então, Sim, se calhar, podem estou... fazer num formato de uma página. Nós vimos aqui há uns meses atrás um programa que foi o Canva, que fazia um CV numa página muito visual. E esse é um formato que hoje em dia é preferido porque vê-se facilmente o perfil da pessoa. Portanto, esta é uma das possibilidades. Outra possibilidade é poder usar o strikingly. Tem um nome estranho, uh, mas é... strikingly. Trickingly. É o um nome estranho. Não. Então, é gratuito. Podem criar um site nesta uhum. plataforma. Uh, a vantagem é que baseia-se no LinkedIn ou eu posso adaptar. Portanto, é mesmo o típico site de CV com base no que eu já preenchi no LinkedIn. Também é uma opção. Também se diferencia e é muito simples de fazer. Claro. Portanto, tem que procurar formas de diferenciar. Transmissões em direto. Seja pelo YouTube ou pelo Facebook, é uma excelente forma. Estou-me a lembrar que há cerca de 3 anos e, 3 anos e meio, mais ou menos, Uh, fiz uma transmissão, eu faço muitas, mas aquelas destacou-se... Não, tu não as redes <risos> Estou sempre bem direto, exatamente. Então, estou-me a lembrar de uma que, que fiz o seguinte, fiz diretos de como criar, olha, precisamente como criar sites em wordpress.com. Ainda uhum. hoje, se pesquisarem uh, como criar o, o Wordpress, tu? sempre em primeiro lugar, aquele vídeo que fiz em direto. A Portanto, sério? ao longo de três é claro. anos, se o público quiser pesquisar curso Wordpress grátis, aparece em primeiro lugar um vídeo, não é um site, é um vídeo no Google. E tem centenas de milhares de visualizações, porque naquela altura eu lembrei-me, como muita gente me perguntava como é que se fazia, lembrei-me, vou fazer um directo, um curso em direto para explicar é como fácil. é que se faz. E foram uma série de três, três sessões. Ainda hoje, muita gente me diz que encontrou aquilo e criou o seu site, ou o seu CV, e portanto, é prova de que partilharmos o conhecimento é a melhor forma de sermos encontrados. E, e portanto, eu partilhei naquela minha área, mas cada um tem alguma coisa que pode partilhar ao mundo e não imagina as consequências positivas que isso pode trazer. E, portanto, tem aqui forma plataforma do YouTube, que qualquer pessoa, hoje em dia, pode, pode. fazer transmissões em direto gratuitas, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook. E é fácil. A vantagem do YouTube é que é indexado pelo Google e quem uhum. googlar, porque neste tipo de áreas vão pesquisar, no Google, é mais facilmente encontrável. Os diretos do Facebook não é tão fácil, encontrá-los estão anexados a uma página, portanto, têm funções um pouco diferentes. Diferente. Uma outra coisa, aqui é um truque um bocadinho mais rebuscada, é no Facebook, uhum. se nós formos à caixa de pesquisa, e escrever, por exemplo, vamos supor que eu sou designer, e se eu pesquisar procura designer, vai aparecer uma série de, de, de publicações de pessoas à procura de designer, isso vê-se muito no Facebook. procura designer, procura as redes sociais, procure contabilista. Sim. Porque as pessoas pedem referências. Isso usa-se tanto que o Facebook vai ter uma opção de ofertas de emprego nas páginas do Facebook. Hum. Porque as pessoas, por mais que coloquem no LinkedIn, vão colocar também no Facebook. Acho que é mais fácil. É mais fácil. Não é? E há mais, mais comentários, exatamente. Então, se nós pesquisarmos, vai aparecer também perfis, perfis e páginas e grupos com publicações de pessoas à procura. Hum dessa área. Então essa é uma opção interessante. Na pesquisa, depois lá lado de esquerdo refinar a pesquisa e aparece. Então a vantagem é que eu posso logo lá interagir. Portanto, esta é interessante. Especialmente, se calhar, para trabalhos de freelancers, que já vemos mais no Facebook, mas também vê-se outro tipo de ofertas uh, uh, de contrato na, na, no Facebook. Portanto, esta é uma boa jogada. Uma outra interessante é grupos. Os grupos no Facebook resultam muito bem. Então, de acordo com a minha atividade profissional, eu vou juntar-me a grupos com algum dinamismo dessa minha atividade e vou procurar ter alguma atividade. Hum. Se alguém faz uma pergunta eu responder, eu, eu partilhar uma publicação no blog que eu criei... Sou eu um agora faço parte de colocar do lá. grupo do Facebook é muito forte. Chama-se Mães. Ah, ok. É cert... Pois com certeza que é muito é forte. É fortíssimo. É fortíssimo. Já <risos> a sério. Ok. Mas têm ali é? e partiram muita informação. Pois. E importantíssimo. Muito importante. De temas que eu nunca imaginei estar a ler sobre. Como vês, os grupos são importantes. São importantíssimos, Aquilo importante. é muito forte. Elas são fortes. Há mais dinâmica no, no grupo do que numa página, não é? Se fosse uma página... Aquela é uma loucura, Vasco. Eu, eu, eu não quero acreditar naquilo. Fiquei mesmo <risos> surpreendida. É incrível. Elas comunicam a sério. Muito bem. Muito bem. Portanto, lá está a prova de que os grupos é importante juntar-me um grupo e acrescentar valor desinteressadamente. Ou seja, eu vou lá e respondo uma pergunta sem responder, publicar conteúdos. Com o tempo, eu vou-me destacar dos restantes. Depois, naturalmente, incontornável um perfil no LinkedIn bem preenchido, nos dois idiomas, português e inglês, ou pelo menos inglês convém Sim. termos. Pode-se anexar fecheiros, vídeos, PDFs, etc. E pode-se e deve-se utilizar o Pulse. O Pulse é uma ferramenta está aqui um exemplo, é um blog dentro do LinkedIn. Isto surgiu há alguns meses. Então, vamos supor que eu não quero publicar blog... Eu acho falar etc. disso, por acaso. É. Então, se entrarmos na página principal do LinkedIn, eu posso publicar um blog post, como em qualquer outra plataforma. Qual é a vantagem? A minha rede recebe este alcance, Outras pessoas podem ver esse tipo de conteúdos uh, e pode ser partilhado e comentado como em todas as redes sociais. Portanto, é um blog autêntico dentro do, do LinkedIn um, e já vi vários blogs, blog posts aqui, muito, coisas muito simples, até lá, alcances gigantescos mesmo, gigantescos. Uhum. Portanto, partilha uh, de conhecimento. Vou andar agora aqui para trás. Estávamos aqui a mostrar LinkedIn.com/jobs é o um endereço onde existem oportunidades profissionais ajustadas ao meu perfil de LinkedIn. Uhum. Neste caso, aparece áreas de marketing digital e redes sociais, que é a minha área. Nunca pensei em dizer isto, mas acho que vou ter que pôr o Luís mais alto do mal. Luís, fala comigo. Desculpa. Portanto, acedem a jobs, conseguem ver oportunidades de emprego ajustadas ao seu perfil. Portanto, visitem, tem lá oportunidades de emprego. Tem aqui um truque interessante, que é, se eu for a linkedin.com/jobs/career-trust-interests eu posso ativar uma opção... Que diz que eu quero informar os recrutadores do meu interesse para novas oportunidades. O que é que isto significa? Eu posso estar a trabalhar numa empresa, mas estar à procura de novos desafios. Como muita gente está neste, nesta circunstância. Mas não é propriamente uh, polite fazer isso publicamente. Pois não, por isso é que existe esta opção. Pois. Esta opção, se eu a ativar, a minha empresa não tem acesso a essa informação, nem os recrutadores da minha empresa, apenas pessoas isso com é um o perfil, um perfil de recrutador, que é um perfil muito específico, portanto empresas estão a recrutar, e o LinkedIn, ele explica que ele tem um algoritmo para, ele não garante, mas diz que aplica todo o tipo de filtros para que a entidade empregadora não saiba. Não é 100% garantido, mas 99% garantido, uhum. porque são perfis específicos. Portanto, eu estou à procura um novo desafio e posso ativar, e posso até colocar aqui alguma descrição de que tipo de desafio procuro e colocar as características. Boa. Portanto, é uma função muito recente também do, do LinkedIn. Olha, onde é que as pessoas podem encontrar esta, estas tuas uh, sugestões todas? Podem ver em vascomarques.com tem já uh, esta informação que está aqui e mais outras informações. Só para terminar, queria só dizer que também o Google tem uma ferramenta interessante que chama-se ah, é? Google Alerts. Google alerts. Então eu posso colocar lá um alerta, por exemplo, para uh, gestor de marketing digital Porto. E o Google todos os dias está à procura, sempre que encontro um novo resultado, envia-me por e-mail. Pois. Portanto, o Google é que trabalha para mim. Eu tenho isso com notícias do meu nome. Também é importante o nosso nome, o nosso site, a nossa marca Sim. e, e para emprego também, neste caso, quem está à procura. Uhum. É uma boa ideia, uma excelente ideia, muito bem. Pronto, e deixamos aqui estas ótimas sugestões. Quem quiser saber mais www.vascomarcos.com. Acho que foi, foi um prazer receber-te uh, novamente.